O Brigadeiro Luiz Antônio foi um militar português que fez carreira militar aqui no Brasil. E foi homenageado com o nome nesta avenida que sai lá do centro da cidade e chega até o Ibirapuera. Ronaldo entrou na Avenida Paulista. Aumente a sua emoção, dê a sua força para o brasileiro. Pouco mais de 500 metros para o Brasil vencer a São Silvestre. Depois de nove anos, Ronaldo Costa, o melhor do ano passado, vem para ser não só o melhor brasileiro, mas o melhor da São Silvestre 94. O público já vibra com ele. O Silvio Guerra tenta diminuir a diferença. Vai tentando um sprint final, Silvio Guerra. O Ronaldo parece cansado, mas vai se mantendo na frente. Agora é todo o Brasil correndo com você, Ronaldo Costa, para conseguir a vitória na São Silvestre. Passa atrás, a chegada fica emocionante, até preocupante para o Brasil. Ronaldo aperta, Ronaldo vem, o aplauso parece empurrar o Ronaldo. O grito de Brasil está solto para terminar o ano de 94 com festa. Ronaldo, beijo para a galera, entra no funil. Ronaldo gosta, o Brasil vence a São Silvestre. No ano do Mundial de Basquete, o Brasil vence também a corrida internacional de São Silvestre. Não teve queniano, não teve etilpe, nem mexicano. Brasil na frente. Ronaldo Costa, 24 anos. É um dos principais nomes do atletismo brasileiro na atualidade e confirma com esta grande vitória na São Silvestre 94. Ele foi o terceiro colocado no Mundial de Meio Maratona, treinou na Colômbia para chegar com fôlego e vencer a prova internacional de São Silvestre.